O que é e como funciona o programa Sua Nova Fonte de Renda. Esse é o tema do vídeo de hoje e eu vou te explicar como que funciona o nosso programa. O programa que nós criamos a partir da nossa prática, a partir da nossa vivência nesse mercado de geração de renda extra e que nós já fazemos isso há mais de oito anos e que hoje os nossos alunos têm acesso. E esse programa nós intitulamos ele né, de Programa Sua Nova Fonte de Renda. Eu sou Elias Lélis e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like aqui e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá. O que é o Programa Sonal Fonte de Renda? O Programa Sonal Fonte de Renda ele nada mais é do que uma metodologia que nós criamos, um passo a passo para guiar nossos alunos, para que eles possam alcançar os mesmos resultados que nós já alcançamos há mais de oito anos. Então ele foi criado com esse intuito, ele foi criado a partir de uma demanda, a partir de um pedido mesmo de pessoas próximas a nós, que viam é, como que nós gerávamos renda extra, como que nós realizávamos nossos sonhos a partir dessa renda extra, e que nos pediram, começaram a nos pedir é, essa assessoria, esse acompanhamento, e a partir daí a gente viu que nós não conseguiríamos atender a todos que estavam nos procurando. Então, foi aí que surgiu o programa Sonol de Renda. É um compilado, é um programa que, além de aulas online gravadas, onde você vai ter acesso a toda a metodologia, nós temos ainda é, um ano de acompanhamento, onde você terá todo o suporte, você terá toda a estrutura aí necessária para que você alcance os resultados, para que você gere renda extra aí, todos os meses a partir dessa metodologia. Então hoje o objetivo é apresentar um pouco mais isso aqui para vocês, para que vocês conheçam também, para que vocês saibam que existe uma forma de você é, se guiar, uma metodologia aqui que você pode se guiar por ela e que pode te conduzir a gerar essa renda extra que nós geramos. Então, como eu citei aqui, o né, nosso objetivo do programa é te ajudar, te ensinar, a gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia e com o limite do seu cartão de crédito. Ele é um programa de acompanhamento de 12 meses, onde nós te conduzimos e orientamos, ensinamos a aproveitar oportunidades para gerar renda extra. Nós fazemos junto com vocês, por quê? Nós aproveitamos essas oportunidades no nosso dia a dia. Então, nada mais justo do que acompanharmos vocês, a fazer juntamente com vocês. Então, tudo que nós ensinamos, nós fazemos aqui. Nós não ensinamos a vocês nada do que nós não fazemos. Nós aplicamos no nosso dia a dia. E para facilitar o entendimento, para que nossos alunos alcançassem o resultado de forma mais rápida, é, nossa metodologia, ela consiste, ela tem uma base. E essa base é composta por quatro pilares. Esses quatro pilares são norteadores para te conduzir ao resultado, para te proporcionar, para te levar ao objetivo final, que é gerar renda extra, utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia, e você vai entender isso agora. Por que, que a gente utiliza os dois? Por que, que você vai utilizar é, tanto o limite do cartão quanto os gastos do dia a dia? Então, nós dividimos aqui em quatro pilares. Os quatro pilares são fundamentais para te conduzir nesse processo e você entender. E aqui eu vou explicar um pouco desses pilares. Claro que lá no programa, dentro das aulas online gravadas, dentro do acompanhamento que nós fazemos mensalmente com os nossos alunos, e principalmente... A partir da prática, isso fica mais enraizado. Eles conseguem absorver isso de uma forma mais rápida e conseguem, é, a partir da prática, né, trazer isso de forma real para o seu dia a dia. Então, basicamente, o primeiro pilar do nosso método se chama acumular. Então, o objetivo aqui é acumular maior quantidade de pontos possíveis. Essa nomenclatura, pontos e milhas, ela vai estar tá muito comum aqui nesse vídeo, principalmente no programa, você ouve muito isso. É, são metodologias, terminologias que nós utilizamos para classificar os benefícios que nós temos aí, tanto dos programas dos bancos, quanto os programas de fidelidade das companhias aéreas. Então, acumular uma grande quantidade de pontos vai te proporcionar, gerar renda extra de forma orgânica, vai te proporcionar, gerar uma excelente renda extra todos os anos. Então, o primeiro pilar você tem que concentrar na, na forma de acumular. E isso nós te ensinamos, te ensinamos passo a passo. E como que você pode acumular? Nós, nós elencamos, nós dividimos aqui as formas de acumular em duas, é, dois tópicos. O primeiro deles é, você pode acumular pontos por necessidade. O que, que são as necessidades? São coisas do dia a dia. Você pode acumular pontos a partir do abastecimento do seu veículo, a partir de compras do seu dia a dia, a partir da utilização do Uber, enfim, a partir de reserva de hotéis. Imagina aí aquela compra que você faz no seu dia a dia, Produz de limpeza, produz de DNA básica, você vai no supermercado da sua cidade e não ganha nada com isso. Você poderia estar realizando essa compra em sites, em, em plataformas específicas, onde você, ao realizar essa compra, você iria acumular uma grande quantidade de pontos, podendo chegar aí a 15 pontos a cada real gasto, que depois desses pontos você iria transformar esses pontos em milhas, como eu vou mostrar aqui também para vocês. Então, o, o tópico aqui de necessidade, acumular pontos por necessidade, ele vem do conceito de que você não precisa gastar nada mais por isso, tudo que, maioria das coisas que você faz no seu dia a dia, você pode fazer de forma estratégica. Você pode realizar esses gastos que são inerentes à sua sobrevivência. Você pode realizar esses gastos acumulando pontos e depois esses pontos vão voltar em forma de gerar renda extra para você. É o que nós fazemos e o que nossos alunos fazem. Então, quando nós falamos por necessidade, é justamente por isso. Por isso que o nosso conceito ele é gerar renda extra a partir dos seus gastos do dia a dia e do limite do seu cartão de crédito. Nesse caso específico aqui, nós estamos falando de gastos do dia a dia. Então, esse é o primeiro tópico aqui do pilar do acúmulo. Vou mostrar para vocês depois na prática. tá? E nós temos outra forma que é através de oportunidades. Você pode acumular uma grande quantidade de pontos a partir do tópico, a partir do conceito das oportunidades que existem nesse mercado, como compra de pontos e milhas. O que significa isso? Inúmeras vezes no ano, na semana, enfim, nós temos inúmeras oportunidades de comprar pontos nos programas de fidelidade dos bancos e comprar milhas nos programas de fidelidade das companhias aéreas a um valor baixo e vender esses pontos mais caros. Aqui nós estamos utilizando o que? O limite do cartão de crédito. Temos oportunidades dessa aqui como uma oportunidade que está vigente hoje, que eu vou mostrar para vocês, que você pode, a partir da utilização de 2.500 de limite no seu cartão de crédito, você gerar de lucro aí mais de 700 reais Isso aqui se repete ao longo do ano várias vezes. Então você tem essa oportunidade de fazer isso inúmeras vezes ao longo do ano. Sozinho você dificilmente vai conseguir, por quê? Você não tem acesso a essas oportunidades, porque muitas das vezes você não tem tempo de ficar pesquisando. Você não tem segurança para executar. Dentro do programa nacional Fonte de Renda, nós pegamos a sua mão, nós fazemos juntamente com você. Ao fazermos juntos, você sente mais segurança, você sente confiança e você aproveita essas oportunidades. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês é, uma, essas promoções que estão vigentes hoje, isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Vou explicar o pilar da multiplicação para que depois eu consiga fazer os dois aqui, mostrando aqui uma promoção vigente na data de hoje. Então, basicamente, acumular, esse o conceito do pilar de acumular é justamente isso. Comprar, fazer as suas compras no dia a dia de forma estratégica, acumulando pontos a partir da sua necessidade, e usar o limite do seu cartão de crédito para aproveitar oportunidades de compra de pontos e milhas, onde você vai comprar mais barato e vender mais caro. Beleza? Basicamente é isso. Então, e depois nós temos o pilar da multiplicação. É aqui que você alavanca sua renda extra, é aqui que você consegue, de fato, multiplicar sua geração de renda extra. Porque eu, vocês vão entender quando eu mostrar aqui na prática que o pilar do acumular é fantástico, você acumula pontos. Só que você tem a oportunidade de multiplicar esses pontos através de promoções de transferências bonificadas. E é nessas promoções que nós conseguimos multiplicar a geração da nossa renda extra. Então, por exemplo, estamos com uma promoção vigente hoje em dia Tudo Azul e Alivelo. Vou mostrar para vocês aqui na prática agora, no site da Livelo, os dois pilares, o pilar da acumular, do, do acúmulo e o pilar da multiplicação aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o site da Livelo, que aqui vocês vão conseguir entender melhor tudo que eu falei aqui, do pilar da, acumular, da multiplicação, do acúmulo e da multiplicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que vai ficar mais claro como que você vai aplicar isso no seu dia a dia. Vamos lá. Vamos falar primeiro aqui ó, do pilar da acumulação, de acumular. Ó, veja bem aqui, ó, hoje nós estamos aqui com a promoção aqui, o Ponto Frio. Gente, quem nunca comprou um produto no Ponto Frio? Aqui no Ponto Frio você consegue comprar itens de higiene básica, itens de, de, de, de lim... produtos de limpeza, eletrodoméstico, smartphone, você consegue comprar tudo. Se você entrar, por exemplo, no site do Ponto Frio e comprar, você não ganha nada. Se você entrar, por exemplo, aqui no site da Livelo, que é o um programa de fidelidade do Banco do Brasil e do Bradesco, mas que você pode se cadastrar de forma gratuita, independente de qual banco você tenha, você cadastra aqui. E hoje, por exemplo, aqui você ganharia 6 pontos a cada real que você gastasse aqui no site. Esses pontos, pessoal, é dinheiro no seu bolso. Então aqui tem todo o regulamento da promoção. Aqui você consegue comprar produtos de higiene básica, como eu mencionei, produtos para casa, enfim, você consegue comprar tudo aqui. Recebe no conforto da sua casa e você acumula pontos. Então, por exemplo, uma compra aqui, vou citar um exemplo de forma rápida para vocês aqui. Numa promoção dessa aqui, se você entrar aqui e realizar uma compra aqui de 500 reais, você vai acumular 3 mil pontos aqui na Livelo. Excelente, 3 mil pontos. Vou mostrar como que você ganha dinheiro com esses pontos. Então, imagina o seguinte, eu fui lá, então nós estamos falando aqui do pilar da acumulação. Eu vim aqui, fiz uma compra de 500 reais, acumulei 3 mil pontos. O que, que eu faço com esses 3 mil pontos, Elias? Vou mostrar para você aqui agora como que a gente ganha dinheiro com isso de fato. E como que o nosso método ele foi estruturado para que você tenha o máximo de retorno a partir disso aqui. Com oportunidades como essa aqui. Programa Tudo Azul é o programa de fidelidades da companhia Era Azul. O que, que a azul, o, que que o tudo azul está fazendo na data de hoje, está te oferecendo? Está te oferecendo 100% de bônus para você pegar os pontos que você tem acumulado na livela e transferir para tudo azul Numa promoção como essa aqui, imagina esses 3 mil pontos que, que eu falei com você. Você comprou 3 mil pontos, você foi lá, fez uma compra de 500 reais, acumulou 3 mil pontos. Você pega esses 3 mil pontos e transfere eles para tudo azul. Tem um passo a passo aqui, ó cadastre no site. Veja bem, se você for assinante, você ganha 100%. Enfim, você vai pegar os três mil pontos e vai transferir para tudo TudoAzul. O que ela vai fazer com você? Vamos simular aqui. ó, ó eu tô transferindo 3 mil pontos. Olha aqui a quantidade de pontos que eu vou acumular na TudoAzul. 6 mil pontos. Por quê? Eu acumulei 3 mil na Livela a partir dos meus gastos no dia a dia. Mas a tudo azul me fala o seguinte. Elias, se você quiser transferir os seus pontos na data de hoje... Eu vou te dar um bônus de 100%, ou seja, você transfere 3 mil e eu te dou mais 3 mil. Eu quero que você transfira esses pontos para mim. Ela está me incentivando a transferir. É aqui que nós ganhamos dinheiro, é aqui que você gera renda extra de fato. É aqui que você multiplica a sua geração de renda extra. Então, numa oportunidade como essa aqui, se considerarmos hoje o valor de cotação das milhas tudo azul como médio parâmetro para a gente fazer esse cálculo aqui, ou mesmo, o um valor, vamos considerar o valor médio das milhas TudoAzul no ano, que é em torno de R$ reais o um milheiro. Ou seja, R$ reais cada mil pontos. Numa promoção como essa aqui, por exemplo, você iria ganhar, você conseguiria de retorno a partir de compras do seu dia a dia que você fez lá no site do Ponto Frio, como eu mostrei, você conseguiria ter um retorno aqui de R$150,0. Por quê? 6 mil pontos, cada milheiro vale 25 reais 6 mil pontos equivalem a 6 milheiros. Então. 6x25 eu tenho 150 reais de volta, ou seja, você tem mais, tem 30% de retorno a partir da compra que você fez. Imagina aí do seu dia a dia, quantas vezes você não comprou, qual foi a última vez que você comprou um smartphone? Não ganhou nada com isso, provavelmente. Quanto foi a última vez que você comprou alguma coisa na internet, um eletrodoméstico, um presente para um amigo que estava se casando e você não ganhou nada com isso? Imagine só comprando um smartphone, você comprar um smartphone, esse exemplo que eu citei para você aqui, compra um smartphone de R$ reais. se você comprar nessa promoção aqui, aproveitando a oportunidade dessa, você vai conseguir ter de retorno nessa compra desse smartphone R$ 1.500. imagina isso aí no seu dia a dia, quanto que isso não faz diferença, então o nosso método, o Programa Nacional de Renda, ele foi estruturado nesse raciocínio, nessa lógica de você acumular pontos a partir do seu dia a dia e depois aproveitar essas promoções mas existem oportunidades ainda de você comprar pontos mais barato nos programas de fidelidade, como é o caso da Livelo, e que aí você vai utilizar o limite do seu cartão de crédito. Você vai comprar pontos mais barato e transferir esses pontos nessas promoções, usando apenas o limite do cartão de crédito e colocar no seu bolso aí 700, 800 mil reais de renda extra de lucro no seu bolso. Imagina isso aí novamente no seu dia a dia. Essa promoção aqui hoje, que a gente está tendo vigente aqui hoje, entre a livela e tudo azul, você consegue ter um lucro aqui de pelo menos R$ 700, reais, usando R$ 2.500 de limite no seu cartão de crédito. Se você quiser usar mais, use mais e, e, e, e aumente, dobre os seus ganhos. Então essas oportunidades elas acontecem o ano inteiro. Então, o nosso programa ele é um programa que te capacita, te qualifica a chegar ao final do ano e ter um excelente renda extra no seu bolso. A gente está falando aí, pessoal, de lucro, a gente está falando aí de 3, 4, 5 mil reais. Nós temos alunos que estão há 4 meses conosco, que tiveram acesso ao nosso programa há 4, 6 meses, que já geraram, tiveram 10 mil reais de lucro com essas oportunidades iguais a essa. Então, se você possui o cartão de crédito, pelo menos 3 mil reais de limite, não gera, não aproveita essa oportunidade, você está perdendo dinheiro. Então, como eu te mostrei aqui, esse primeiro passo aqui é o quê? Você está acumulando pontos por necessidade, a partir de coisas do seu dia a dia. Agora, você tem oportunidade, você tem chance né, de acumular pontos a partir de oportunidades, como essa aqui. Por exemplo, a compra de pontos aqui da Livelo com até 50% de desconto. Então, aqui você compra pontos, por exemplo, a, num preço normal você pagaria R$70,00 o um milheiro, você vai comprar R$35,00 transferindo numa uma promoção para TudoAzul, por exemplo, o custo do milelo lá no final vai sair 1750 Imagina você vender, você vai gerar cada mil pontos aqui. Ao final, depois de transferir nessa promoção da TudoAzul, como eu citei aqui, como você tem 100% de bônus, cada mil pontos aqui vai te custar, aqui na Livelo, R$35. Você vai transferir e vai ganhar mais mil pontos, ou seja... Esses 35 reais você vai dividir por dois, então o custo do milheiro para você vai sair R$17,50 lá na TudoAzul. Se você aproveitar, uma, uma, vender num preço médio da TudoAzul no ano de 25 reais, a gente está falando aí de quase R$8,00, em torno de R$7,50 por cada mil pontos que você comprar aqui. Então imagina isso aí no seu dia a dia. Gente, é muito dinheiro que você perde a não aproveitar essas oportunidades. E O nosso programa ele foi estruturado para te ajudar para te auxiliar nessas, nessas dessa forma. Eu citei ali como exemplo esse caso da Livelo, o que a gente tem vigente hoje, a compra de pontos. Então você usa o limite do seu cartão de crédito para estar comprando pontos dessa forma. Existem inúmeras outras lojas aqui, são mais 120 lojas, que é parceiros da Livelo, onde você consegue comprar coisas do seu dia a dia e ganhar pontos com isso. Um exemplo é Boticário, é, lojas como Renner, CIA, enfim, você consegue comprar praticamente nas grandes marcas, grandes lojas do, do, do país, elas estão aqui na Livelo te falando o seguinte, gente, compre os seus produtos através de mim, venha cá, compre aqui, porque aqui você vai ganhar. Aqui eu vou te dar um benefício, eu vou te dar pontos, sem que você tenha que gastar nada mais por isso. Eu citei o um exemplo ali de um acúmulo, por exemplo, na Ponto Frio, de 6 pontos cada real gasto. Agora, imagine se você comprar, por exemplo, aqui na Insider, com é uma loja de roupa muito bacana. você comprar aqui, ganhando 15 pontos por real gasto, qual seria o seu retorno? Comprando individual, uma outra marca muito famosa, muito bacana, 11 pontos a cada real gasto. Em vez de você ir na loja da sua cidade, compra aqui. É isso que nossos alunos têm acesso. É isso que nós ensinamos com nossos alunos. Então, nossos alunos recebem isso aqui diariamente. Então, o nosso programa ele foi estruturado com esse intuito de proporcionar para que nossos alunos eles consigam, a partir da aplicação desses pilares, a partir do acesso dessas, dessas informações, dessas oportunidades, eles consigam gerar renda extra a partir dos gastos do dia a dia e usando o limite do cartão de crédito. Então, falamos aqui dos dois primeiros pilares. Pilar da multiplicação, pilar, da, pilar do acumular e pilar da multiplicação. E depois tem... Vamos para o pilar da venda, vender, vender de forma segura. Nós ensinamos o passo a passo de como você vende suas milhas, de como você consegue, de fato, colocar dinheiro no seu bolso. E um ponto muito importante é o quê? A partir desse pilar, a partir desse conceito, você vai passar a repetir isso para sempre. Isso aqui é aplicável no seu dia a dia para sempre. Você não precisa parar de fazer isso, você não precisa parar de gerar ainda extra. Isso aqui é a oportunidade que está aí para você fazer isso para o resto da sua vida. Nós fazemos há mais sete anos e você pode também fazer. Então, basicamente, o pilar do nosso método é isso. Além de tudo isso aqui, nossos alunos recebem as promoções diariamente em um canal exclusivo, onde só eles têm acesso, onde eles recebem a análise das promoções, o que fazer, o que não fazer, como comprar para ganhar pontos, o que você não deve fazer, como fazer para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Nós informamos eles diariamente e, além disso, eles têm acesso aí a todo o nosso suporte ao longo de um ano. Têm acesso ao nosso WhatsApp para tirar suas dúvidas. Basicamente, esses são os quatro pilares, a base do conceito aqui para você gerar renda esse. E quais são as outras formas ainda que existem para você gerar ainda isso? Através dos benefícios do seu cartão de crédito. Eu vou citar três benefícios aqui para não prolongar muito também, mas que você provavelmente deixa passar despercebido no seu dia a dia e perde dinheiro quando não aproveita essas oportunidades. Veja bem, o primeiro benefício é o quê? seguro proteção de preço. Isso mesmo, eu citei o exemplo do smartphone. Esse smartphone aqui, por exemplo, eu consegui R$ 1.700 de retorno com ele a partir desse benefício do seguro-proteção de preço. O que, que é o seguro-proteção de preço? Seguro-proteção de preço é um benefício que a bandeira do seu cartão te dá, um seguro que ela te oferece, que se você comprar um produto hoje, e se num período de 30 dias você encontrar esse mesmo produto com as mesmas características mais barato, a bandeira do seu cartão de crédito ela te reembolsa essa diferença entre o que você pagou mais caro e o que você encontrou mais barato. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Todas as bandeiras do cartão te oferecem isso? Não, apenas duas, a Mastercard e a Elo. Tá? Fiquem atentos a isso. Então, existem formas e estratégias também para você... Por isso que é importante você ter mais bandeiras de cartão. Mas, basicamente, esse seguro-proteção de preço é isso. Você recebe uma diferença entre o produto que você comprou mais caro e o produto que você encontrou mais barato. Seguro-proteção de compra, o que, que é isso? Se você comprar um produto hoje, e se num período de 90 dias, esse produto cair, quebrou a tela, sofreu algum dano... que o fabricante não, não cobre, ou esse produto foi roubado ou foi furtado, a bandeira do seu cartão de crédito, ela te devolve o valor que você pagou, ela te dá um outro produto, ela pode te dar até um outro produto. Então, é um benefício, uma garantia que você tem que, se você comprar um produto, se no período de 90 dias, esse produto for roubado, furtado, sofrer um dano ali que o fabricante não vai cobrir, a garantia do fabricante não cobre, a bandeira do cartão cobre para você. E a terceira é a garantia estendida. O que é a garantia estendida? A garantia que estende a garantia do fabricante. Quem nunca ouviu falar na garantia estendida? A maioria das pessoas pagam por ela. Você não precisa pagar. Se você realizar a compra de um produto utilizando 100% o seu cartão de crédito como forma de pagamento, você recebe essa garantia estendida. A bandeira do seu cartão de crédito ela te dá uma garantia que estende a garantia do fabricante. Ou seja, seu produto estragou fora da garantia do fabricante, você recorre à bandeira, acione a bandeira do seu cartão de crédito que ela te devolve essa diferença. Então, esse aqui, pessoal, são os pilares, são as bases do nosso método, do programa Sua Nova Fonte de Renda, que, tá, que tem possibilitado que pessoas comuns, assim como eu, assim como você, assim como os nossos alunos, gerem renda extra a partir dos gastos do dia a dia e a partir do limite do cartão de crédito. Então, esse programa, hoje a gente tem muito orgulho de falar sobre isso, a gente tem muito prazer em trazer isso aqui para vocês, compartilhar isso com os nossos alunos, porque tem transformado vidas, tem possibilitado que pessoas comuns comecem a gerar ainda isso, comecem a, a sonhar com a viagem, a criar uma reserva de emergência. E a gente não fala isso aqui, é, não é demagogia, mas é muito. a gente sente muito orgulho disso, porque é o que nós fazemos no dia a dia, que nós aplicamos aqui na nossa família, que nos possibilita ter mais conforto e que agora também está possibilitando que outras pessoas comuns tenham também. Então basicamente esse é o nosso programa, foi um prazer apresentar para vocês, é, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que vocês tiverem, clique aqui abaixo desse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e principalmente compartilhe com seus amigos. Então é isso aí pessoal, um grande abraço, é, qualquer dúvida a gente está aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas esclarecer o que vocês precisarem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.